Flavinho de Jacareí. Essa galera aqui, pessoal, são todos criadores de Curió, da mais alta categoria. Direto no canal Pássaro Eletrônico, é um prazer muito grande recebê-los aqui. E você, meu garoto, fala aí das suas experiências no mundo do Curió, fala pra nós aí. Bom, eu trabalho, eu sou Flavinho de Jacareí, eu trabalho há 46 anos com Curió. Eu crio na linhagem, a linhagem de pássaros, vamos lá, sentinela, Guga, é, maçai, são as altas linhagens de hoje em dia, entendeu? E é por aí, a gente tem que trabalhar, eu tenho uma, um pouquinho de experiência na parte de criação nesses 46 anos, e estamos tentando, cada dia a gente aprende mais, entendeu? Eu não sou diretor de nenhuma associação, mas sou. Posso falar? Eu sou um criador renomado perante aos criadores. Que bom, rapaz! Né? E, e qual foi os pássaros que você já teve assim que te trouxe muita alegria? Muita alegria. Olha, rapaz, eu vou falar a verdade. Hoje eu estou com a linhagem do Sentinela. Eu tenho um, um filho do Sentinela, filho que é o que é o sentido, eu tenho a linhagem do do Martelinho de Ouro que é Guga eu tenho a linhagem do Comandante que é Guga eu tenho a linhagem do Soberano eu tenho a linhagem do do Cordeiro, que é. Puta rapaz, assim entra muito. Muita coisa so, boa. Muita né? coisa boa. Só muita alegria, né? Muita alegria. Que bom, meu. Obrigado aí por você estar tá concedendo essa entrevista aqui para o nosso canal. E... e é um prazer estar tá te conhecendo aqui. Prazer é todo meu e no que eu puder ajudar com a minha pequena experiência eu sou técnico de veterinária uhum. conheço muito na área de pássaros no que eu puder ajudar eu vou ajudar atrapalhar nunca <risos> nunca. <risos> nunca entendeu esse é o nosso lema muito obrigado tá obrigado.